Boa noite pessoal, eu sou o Dark Games, estou trazendo mais um vídeo aqui de Warframe para vocês pessoal. Eu com este vídeo venho aqui vos mostrar como conseguir a escultura Ayatans de uma forma muito fácil, ok? Mas antes disso deixa o vosso like no vídeo também e o vosso comentário para ajudar o canal. Então sem mais demora vamos começar pessoal, primeiro vamos aqui a navegação, ok? Vamos aos alertas, e a gente no alerta temos o bazar da Maru, e a gente claro que temos que ir para lá. Uh, vamos ter com a Maroca ok. Vamos entrar no bazar e ter com ela. E quando a gente vier no bazar, pessoal, a gente vai ter direito documento com ela, onde que vamos falar com ela para poder pegar a missão. Uh, vamos, vocês estão aqui a seguir neste caminho todo gigante comprido que está aqui, mas supostamente é só isso mesmo: só me seguirem, acompanhar o meus espaço, passo a passo. E a gente vai fazer a missão de uma forma muito fácil, conseguir pegar as radicações. Esta está a escultura que a gente quiser. A gente chega aqui na Maru, a gente vai clicar no X. É nessa miúda bonita que está aqui à frente, ok? A gente clica no X. Ah, eu estou atrás da do, do escultura Ayatan, ah, ok? A gente clica nessa opção. E depois a gente clica na opção Estamos pronto. Depois vamos dar o ESC para jogar agora. E agora vamos esperar os minutos contarem para podermos entrar na missão. Uh, pessoal, aqui uma coisa que é muito interessante em ter nas culturas etan, na caça das culturas Zeta, é que a gente pode fazer missões em, do, no The e também no Void. Ok? Uh, são espaços distorcidos onde que a gente pode ter mais chance de encontrar relíquias que é das culturas, ok, pessoal? O que a gente tem que fazer aqui agora pessoal, é seguir lá o, o ponto amarelo que está no mapa, irmos até lá aquele ponto para poder dar o início. Uh, a missão, de, o, quer dizer, o desafio para poder pegar a escultura Ayata. não sei se já fizeram, isso também serve para mais, uh, esse vídeo já agora deixando de ouvir, que este vídeo serve para, para os iniciados e também para os veteranos, uh, não só para os iniciados, mas para os veteranos, espero que estejam também, as pessoas estejam a ver e possam partilhar os vídeos para poder ajudar os, mais, os que mais precisam, que nesse caso seriam os, os novatos que estão a começar agora o Iframe. Uh. Uh, um headshot mais pontos uh, escultura agitão porque é que se ela pessoal gente nós podemos usar para pegar a escultura para pegar endo também podemos usar esculturas para decorar a nossa nave uh, eu por às vezes eu prefiro usar a escultura para decorar a nave do que para a Endo porque eu acho que eu vendo esculturas que são mais caras como a escultura a NASA são uma escultura mais caras não Calma pessoal, essa missão aqui, esse tipo de desafio, não é um desafio fácil, é, é supostamente quando eu pego as, as minhas estátuas, as minhas esculturas é, desse, é mais esse desafio que me aparece a frente. O que a gente tem que fazer é supostamente meter aqui em cima desse quadrado, esperar que a porta abra e sermos mesmo rápidos mesmo pessoal, temos que ser muito rápido aqui para poder ter cuidado com o tempo, né? porque o tempo vai acabar. Temos que chegar lá em cima, uh, mais acima possível lá no topo, quando aqui, não, calma, calma. Pronto, uh, aqui nesse topo, para clicar nesse quadrado, para nos dar a escada, aquela escada que estão a ver, tipo que temos de chegar rápido bem. Uh, se aquelas três portas, por exemplo, que a gente viu agora, se a última porta fechar, a gente não conseguia pegar a relíquia, uh, a estátua, a relíquia, a gente não conseguia pegar a estátua. Mas, como fomos rápido o suficiente, a gente conseguia pegar a estátua. A escultura Ayatã, que estátua aqui? A escultura Ayatã, então eu fui rápido com o aqui com o Loki, foi rápido o suficiente para pegar a escultura Ayatã. Pessoal, é só continuar aqui com a missão, ir para a extração e ver o que é que não vai dar. Né? A gente continua. Eu gosto muito de abrir essas caixas que ficam por aqui mesmo porque acho divertido pegar as coisas que vêm porque às vezes é em créditos que é top que é para quem não tem créditos como eu, quem é pobre de créditos, eu tenho que pegar, ok? Mas, uh, vocês viram pessoal, é uma forma mesmo mais fácil de vocês conseguirem fazer uma escultura, aí ah, está. Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não quero estar a perder o vosso tempo, blá blá blá, mas pronto. Deixem o vosso like e o vosso comentário, ok pessoal? Estou contando com vocês uh, aqui, né, e tudo bem, continuando com o comentário nos vídeos. E até a próxima pessoal.